Fala galera do YouTube, quem está falando com vocês é o PeiP E eu só vim só trazer um, um aviso aqui Eu estava gravando Mafia 3 como tudo normal, né? Certo? E aí, quando eu fui rever, só para editar em algumas coisinhas, né? Para renderizar Eu vi que o, o lá a introdução do jogo Quando o personagem está falando lá ó, sobre a vida do cara é... Pra mim o áudio estava saindo dele falando Mas quando eu fui ver que na gravação o áudio dele tava bugado, então tava falhando, às vezes não ia e tava completamente bugado aqui, beleza? Eu não sei o que que é, mas ele estava começou a bugar e eu precisei excluir, galera Então não dava pra eu sair cortando tudo, beleza? Que tava muito sem áudio, então tipo, tem é, frases ou voz que eu vou falar que vocês não vão entender porque eu vou cortar, beleza? Então eu vou falar uma coisa, do nada tô falando outra Mas esse é o bug do jogo, eu acho que é, né? Então é só isso aí, beleza? É, curta o vídeo aí e até a próxima. E aí, pessoal, quem fala com vocês é o Péu pelo no canal, Péu Hiper. Então, sejam bem para mais um vídeo. Vamos lá, trazer o um vídeo de Mafia 3. Vou jogar aqui no médio mesmo. Uh, Se esse timeira alta. Eu vou colocar alta. Eu não sei, mas vamos lá jogar então. Já se inscreve no canal aí, beleza? Já dá o seu like, Mafia 13 aí Me desculpa pela voz, galera Que eu tô usando liguinha aqui na aparelha e tá ruim demais Mas vamos lá Trazendo aqui Mafia 13 Aqui pra vocês Carregando aí O jogo ele não tem dublagem portuguesa né, na nossa língua, ele só tem acho que francês, inglês, espanhol e outra coisa, eu peguei dele e deixei no inglês e só colocar a legenda. Mas... Ah não, não vou pular, não. vou continuar. Eu quero criar a experiência automática, acho que não é esse modo de falar comportamento de alguns personagens, história linda, sobretudo achamos que ia é deixar de fora se tem realidade vergonhosa, nosso pesado seria uma ofensa melhor que sofreram. Desculpa se eu tô lendo errado, é porque a legenda passa muito rápido o Preconceito é razão todas as suas formas Então, o jogo que tá falando Que os personagens vão ser Mafia 3 Introdução Bom, olha só como é que os gráficos estão lindos Uma bela história, né Carro antigo, velho Olha só que lindo Então, vamos lá então Jogando aqui pela primeira vez Eu já joguei já Mas uhum. foi 2 No PS3 É isso Pega as chaves Desculpa pelo barulho do videogame Tá galera O videogame Não deve estar sure tá fazendo um passo assim. de barulho uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Oh que massa velho uhum. Dá pra uhum. jogar uhum. Oh que doido Ooooooo! Oh! Pesado, velho. Muito pesado. Bom. Oh. Não sei pra que, que é isso. We should get going. You got the key so you can drive. Come on, let's get the hell out of here. Nossa, olha a mira, muito alta. Gostei. Tá bom, como agora vou entrar no carro. Pula. E agora? Tem algum moda? Ah. Arma aqui, sacar a arma onde? Aqui, ah, tá bom. Então, aqui, sacar a arma e guardar. Beleza, tem um Ah, até a porta ali. E o que é agora? Atira na porta? Ah, sim, sim. Olha só que gráfico lindo, velho. Queria explorar, mas acho que não vai dar. Um quadrado. E já até a Reserva Federal. Acelere. Uh! Dá pra trocar de música aqui. Será que tem mapa? Olha só que mapa lindo, Eita. Bom. Oh. Lista de alvos, recursos diários, coleções, opções de jogo e etc. Take it easy, hand of town. We don't need the cops crawling up our ass. Ah tá. Old man wanted us to keep one of the guards alive, help throw the feds over bueno, there. Like you said, I take a chance. Besides, if I learn anything from being over in Nam, someone's willing to flip sides once. Fuck you in the process. So answer me this. What's the craziest thing you saw with that? You don't want to know. Hell man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Oh Georgie Marcano pays taxes. Damn right I do, that's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking tax bill. Huh. So Come on, you gonna answer the question or what? We, uh... we on the coast of Quang Nai, evacuating the civvies for her. Charlie overran everything. Anyway, we getting them onto a medical ship, and this woman walks up. She's got a baby in one hand, and the leash to a pig in the other. She starts up the ramp, and the MP stops her and tells her, you can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water and p goes ape tell someone dive in after the kids starts screaming at the woman wants to know what the fuck she's thinking you know what she diz? she says i can always have another baby jesus Olha só. Dá uma hey, uh. man, you <laughs> yeah but i thought you going tell me story about some gook getting his dick blown off or something I mean, god damn it's not a fault but not like you think conditions over there man Jesus Christ one day you're raising cattle tending your rice Next day everything flat. O gráfico put people olha up véi, against a, a física That better been one delicious fucking pig O cenário tá muito lindo velho galera gostei demais Primeira vez que eu tô jogando Mafia 3 eu já joguei o 2 Mas foi no PS3 Eu acho que eu tô falando um pouco alto É porque o som do jogo tá muito alto Então eu vou ter que arrumar isso A série é no canal Mafia 3 Olha que gráfico lindo velho E ele é um jogo de mundo aberto. Olha oh, é <risos> do <risos> não, só tem isso aqui meu. tá sei. Assim. Então Time to see tá! If forged IDs worth fuck. Eita! Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô falando muito alto, velho. É muito difícil tirar isso aqui, galera. É, sai do veículo. Deixa eu ver se tem como mudar aqui acho que não, não tem, tipo, jogos assim continuar a carreira inicial o jogo com conteúdo adicional não. retornar para o menu principal menu de jogos, controles acho que não tem tanta tá, coisa jogo, edição e áudio né? Outro, vou dar 9 vamos gerar não, tá, não, vamos dar música 9, o volume do dia, logo vou dar, um 9, volume feito vou dar 9, volume feitonal 9 9, vamos é um alcance dinâmico Beleza, só digo algo sobre When I say something about being hot that's when we make our Isso mudou right. tudo, missão de história desbloqueada Entre na reserva Federal Onde que é isso? Eu guardar a faca Bom ele corre muito estranho Mas ah, eu go IDs up the glass We're part of the Boeing crew. Hey Shantel. A uma... formative action. He done reserved all. You can follow me. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burn room. How much y'all bring in? 238,546 dollars. Small bills mostly. Ah, oh, let Miss Gale call up your office when we're done. She'll the delivery. Appreciate it. Segu guarda. Olha só, galera, o gráfico tá muito lindo. Eu já falei isso, eu falo de novo. Mas eu acho o gráfico desse jogo muito lindo, Mafia 3. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. rooms down in the cellar. This way. I ain't seen y'all around these parts before. Y'all's yeah, was over in Georgia for a while. He just got out to service. And my cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for two tours. Got medals falling out of his ass. Oh. Não sei o governo que um mas não Isso é uma de uma Quando um um homem não para fazer aqui agora. Ah, ali tem umas barrinhas embaixo que é mais, zero, granada, dinheiro. E ali no outro lado tá o um mapa. Sem testemunhas. Não sei onde Pô, não sei para onde a gente está indo Vamos é, agora? Que merda de saco é esse que está tá carregando? Acho que, dá... Acho que não consigo ler não. Coloco o dinheiro na mesa. Nunca tinha feito esse Eu A um é quando está Há mas Pressione bola, elimine inimigo, inimigo de preso. Que preferido dos usando... anos acho que não dá para roubar dinheiro, não, não. Vamos. Eu vou pegar ele. Vamos lá. <risos> Mas é, a gente chegar aqui na fornalha. <risos> Não dá para agachar-se. Lide com os guardas. Disparenta aí uma cobertura. Bora com o modo estefe bom, mano. Tem Terrando é um parceiro entre no cofre, ah, aqui é o, cofre. Ah, o mapa de jogo tipo pé grande é pra... é, tipo dá para perceber que é grande mas acho que nem tanto né tá um quadrado <laughs> oh, my God. <risos> Vamos lá então, Karate é mercenário. Eu não tenho arma, e agora? Eu vou defender como sem arma. Calma. Que arma? Pega uma arma, que arma? Ai meu pai, onde tem arma? É, rapaz, não tem arma aqui não. Ah, bom, não sei. ok, já né? okay. Beleza, mirar, pressiona. Oh, Alterar armas. Menos te arma segura L1 e analógico parecendo acelerar a arma com L1. Troque rápido com L1. Cuidado com 7 1 Pressione bola, menos te arma. É Beleza, entendi. Olha aí. Não, você tá de palhaçada aqui. Você me fez tá pegando o cara. Sai daí. É isso, velho. Nossa, mano, não sou horrível, deixa agora. Bom, eu vou ali recuperar a vida. Where é aqui. A headshot. A te mira, sim, entendi. Não vou continuar a he a as a porta yeah, a do Eu vou um uh, pouco de assos. O vai ter uma coisa quando ele Exepou mecânico giro analógico até a zona, em vez de pressionar quadrado, acho que eu entendi. Posso 2. Puxa e travo pressionar quanto ao ponto ele estiver na zona. Ah, é, é, é, opa. Beleza, eu peguei a metralhadora do Hadman. Ai pai, agora sim. Beleza, é, eu tenho que pegar isso aqui, tá para pegar. Pegar a cura né, velho? Beleza, encontre se com o Jorge. Jorge, é. Man, como guys nele? fucking não. Mano, ele já subia. isso. Matei, até como assim Jonathan Marquini Marquiri FBI 20 de fevereiro de 1968 1968, é É Martin Grace Olha só que gráfico lindo, velho Eu vou ficar repetindo isso Acho que esse cara vai ser nosso personagem principal Moleque feio doido, caramba Moleque feio, velho Me lembra até um cara que eu conheço Beleza, rotas. Definir uma rota pressionando o botão de Options para abrir o mapa. Depois, use X no seu destino. Selecionar seleciona a missão no mapa. Pressione o quadrado para ver os capítulos. Use analógico para navegar pelos objetos disponíveis. Aqui. Ah, beleza, aqui uma parte de uma ação. ação de história. Beleza, bom. Acho que não. Eu vou ficando por aqui, galera. Se você gostou já, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Beleza? Vídeos aí agora. E vou fazer uma playlist de Mafia 3. Então, falou. Até mais. E bye.